Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos ao Cipson e hoje vou falar para vocês do milho hidropônio para galinha. É, fizemos, falei que ia continuar o vídeo a segunda parte. A segunda parte. Eu de um, tenho meus erros aqui, vou falar dos meus erros, gente. Eu coloquei muito milho junto. Eu deveria ter dado, também não tinha espaço. Teria que ter um prático maior. Eu não tinha, mas funciona, ficou legal. Agora eu vou pesar para vocês verem quantos quilos deu aqui. Eu, eu usei 3 quilos, Baixa um pouquinho. Olha aqui, gente, ficou. Eu acho que eu coloquei muito em cima. Deveria ter dado mais espalhado, um pouquinho. Eu vou tentar pesar isso aqui. Eu vou cortar para vocês verem. Então aqui seria esse, esse milho hidropano aqui. Eu, na minha ideia seria fazer o quê? Para baixar o custo do milho, da, da ração da, das galinhas. Da que tá criando. Eu vou ter que criar a galinha. Então vou cortar aqui ver se quantos. Claro pode criar porco também, né, gente? Você pode criar o porco, não dá pra, pra, pra vaca. Não ficou muito legal não, gente. Tá com 15 dias, mas sim. Eu acho o local que eu coloquei muito quente. que É tipo uma, uma estufa ali. Acho que não aguentou muito. Vem cá, Luiz. Pesar essa tira aqui. Uma tira deu 4 kg e pouco. 4, 685 Ai, vou colocar esse resto aí, 10kg. É, gente, o meu não rendeu. Eu não sei se eu tirei ele mais novo, não rendeu, mas deu esse aqui. Uma que ele só so deu a sofrer também. A galinha, troco o meu, né? Eu escolhi da, da, da porta. Da, da... Onde estava guardado lá Mas assim okay. Mas assim Eu vou continuar fazendo Vou melhorar a estrutura O prástico que eu tive lá não foi muito bom também que ele, ele, ele rasgou, não aguentou Vou arrumar um prástico melhor Ou uma outra estrutura Para fazer esse milho de hidropônia. Vou continuar fazendo, eu gostei da ideia Eu vou mostrar para vocês tratando das galinhas Ver se eu consigo, porque as galinhas já estão tá soltas Vou ver se ela Vou levar para o chiqueiro lá para para por como também dá para os porcos, né? a aceitação dos porcos. Vou até pôr no chão, sou. Pode. foi para cá, E no chuva, gente. Essa aqui, gente, é aquela porca. Sempre tem os vídeos dela aqui, a, a Anitta. Ela, ó, é só um irmão. Ela quase morreu. O que aconteceu? É, minha esposa criou na mamadeira não desenvolveu, pegou uma injeção, essa aqui é o irmão, para ver que tá para engordar ele, tá junto aqui, mas assim tá. não sei porque aconteceu isso, não desenvolve mais aceitação dos porcos parece que é boa, tá comendo bem, entendeu? Tá certo, certo era deixar um pouco maior, pelo menos uns 15 centímetros, né? Mas eu já queria acabar esse vídeo aí, vamos fazer a segunda parte, acabar, acabar com ele já, porque eu preciso usar a estufa lá, vou fazer mais pra frente, mais é, eu vou continuar fazendo, parece que ser é interessante Dá uma filmada, os porcos não estão tá com muita fome não Sobrou comida ali, ó, a ração Só está faltando água Mas mesmo assim está comendo, ó, come bem Eu queria mostrar para vocês, né, para a galinha Só que a galinha agora, tá está solta Não quer ver vinho, não vem nem a pau Então gente, é, finalizando o vídeo aí é, Igual eu prometi que ia pesar para ver Deu quantos quilos você viu lá, Dordi? 10 quilos e pouco você falou 11 quilos então não deu a quantidade certa, eu não sei por quê. Meu, eu não sei que eu, eu acho por causa que foi na estufa muito quente. Eu vou mudar o local ali. Vou ver o que aconteceu. Teria teria que dar pelo menos 30 kg, né? Eu disse que cada um kg daria 10 kg. O meu não deu. Eu não sei se eu tirei cedo, eu tirar mais tarde. Mas valeu a experiência. Essa aí, a minha experiência não foi legal, assim não deu certo. com os outros eu vi os outros vídeos. Mas vou continuar a fazer, parece que compensa. Beleza, então se você chegou até aqui no fi do final do vídeo gostou do vídeo, peço para você se inscrever. Sempre estou trazendo conteúdo nesse nicho aí sobre plantas medicinais, inseticidas, sobre horta. Agora, agora tô, voltei a plantar a horta aqui. Tô plantando, estou cuidando. Tem vídeo falando explicativo para falando sobre as hortaliças, como que eu estou cuidando aqui. Então é isso aí. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. E não esquece, gente, deixa um comentário aí legal pra gente aí. Beleza? Então fica tudo com Deus. Até o próximo vídeo.